Olá, tudo bem? Meu nome é René Ricardo, sou empreendedor digital. Hoje quero compartilhar com você 3 dicas para fazer um vídeo vendedor. Bom, antes de tudo quero falar uma coisa muito importante, aprenda a trabalhar com vídeos, este é o caminho. Já foi feito um estudo que diz que até o ano de 2019 praticamente 70% do conteúdo da internet será feito em vídeo, então tenha isto na sua mente o tempo todo. A primeira dica que quero te passar é, não tenha medo de estar no vídeo, muita gente inclusive eu, tem medo ou ter receio de se mostrar frente a uma câmera, e na verdade isto é uma besteira pois as pessoas querem ver seu conteúdo ou seja a mensagem que você está passando, lógico que o visual é muito importante mas não é tudo. Você pode gravar um vídeo com seu celular ou tablet e fazer isto de forma muito profissional. Uma outra alternativa bem legal é fazer vídeos em screencast como este que é feito quadro a quadro e que também dá um bom resultado. A segunda dica é se você for gravar com câmera de celular ou tablet ou ainda câmera comum tome cuidado com a luz. Uma vez eu trabalhei em uma loja no shopping e era uma loja de calçados e esta loja era muito iluminada. Era tão iluminada que na hora do almoço ou do café eu saia para andar pelo shopping, pois irritava meus olhos, até um dia que perguntei a um meu gerente por que tanta luz. Ele me respondeu assim, os lugares mais iluminados são os que vendem mais. E Realmente a loja vende bastante, sinal que ele estava certo. A terceira dica, o som do seu vídeo é muito importante. Se você não tiver um microfone, arrume um, pode ser um de lapela ou aqueles que vêm no fone de ouvido acoplado e que tenha uma boa qualidade no som, pois as pessoas precisam entender o que você está falando. Outra coisa interessante é faça um texto com começo, meio e fim e grave isto em vídeo, mas faça um texto coerente e com conteúdo de valor. E ainda se possível grave ao ar livre, você já elimina a luz e a parte visual. É isso aí, espero ter ajudado. Por isto quero te recomendar o treinamento YouTube para negócios do Gabriel Hockenbach, onde ele ensina todos os passos para fazer um excelente vídeo de vendas. Clique abaixo no link da descrição deste vídeo para conhecer o curso YouTube para negócios do Gabriel Rockenbach. E não se esqueça, se você gostou deste vídeo dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais.